A boa notícia que o Evangelho deste terceiro Domingo do Advento nos traz é-nos apresentada a partir de uma resposta de Jesus a uma pergunta de João Batista. Jesus é o Messias, ou seja, o Filho de Deus, enviado ao mundo por Deus Pai para que o povo possa alcançar a liberdade que tanto esperava. João Batista pergunta a Jesus, Jesus, és o Messias que esperámos? Jesus responde, sim, e dá-lhe exemplos de que esta libertação já está a acontecer. Um dos casos é dos que estavam surdos à palavra de Deus e que depois de se encontrarem com Jesus, passam a escutá-la. O Messias de ontem e de hoje é Jesus. Por isso, se o escutarmos, também nos podemos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Neste Advento, surdos e ouvintes, temos de escutar a Palavra de Deus. Pois, ao escutá-la, recebemos a esperança e a paz que Jesus tem para nos oferecer.